Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos e eu queria estar falando hoje sobre o desafio de 21 dias. Eu sou o rapaz da foto acima e esse é meu resultado, num período de dois meses. Eu cheguei a qualidade corporal que eu nunca consegui na minha vida. Eu já malho alguns anos, mas eu nunca foquei tanto na minha alimentação. E hoje eu tenho certeza que o que traz mudança para você corporal não é só academia. Lógico que você tem que fazer atividades físicas, você tem que fazer uma caminhada. Mas se você não cuidar da sua alimentação, é... A porcentagem de sucesso que você vai ter é menor eu tenho certeza que se você botar uma meta para sua vida que se você botar uma meta é corporal você vai conseguir atingir seus objetivos e foi isso que aconteceu eu consegui atingir meus objetivos que eu nunca tinha conseguido antes eu segui o passo a passo direitinho refiz o desafio né? eu fiz por dois meses e tudo de forma natural as receitas são bem simples e eu tenho certeza que vai te ajudar mas eu dou uma dica pra vocês. Não adianta você fazer o desafio se você continuar com uma alimentação ruim. Se você não mudar a sua alimentação no geral, se, é, se você não comer coisas mais saudáveis, o desafio não vai ter o sucesso que você quer. Por isso que existem os bônus. E os bônus me ajudaram muito a concluir meu desafio. Isso que eu queria falar para vocês, tá ok? Abração, sucesso. E eu tenho certeza que se você seguir todo o plano, você vai conseguir seus resultados.